Uh, na Frederica não sou eu que escrevo hum, Escrevo a parte da diretora do Editorial Escrevo, sou preciso, escrevi Na última revista fui eu que escrevi a minha entrevista toda Porque foi falar na primeira pessoa sobre um tema meu Por acaso agora nesta próxima vou ter uma participação De uma experiência que vou ter e vou falar Então isso é escrito por mim Mas nós temos quem escreve os conteúdos Tudo o que é sexualidade é por uma sexóloga, uh, tudo o que é parte holística é feito por terapeutas, uh, depois temos a nossa jornalista, claro que vai tudo para revisão, claro que tudo tem que estar alinhado de, de, na, no, no que é o ADN da Frederica em papel, uh, por isso isto, não é, isto só acontece porque é feito uma equipa incrível e não é só feito por mim, senão seria uma miséria. <risos> Eu tenho a certeza que o jornalismo tem um impacto brutal nas nossas vidas, vidas porque são eles que comunicam o que se passa no mundo inteiro. Mas não nos podemos esquecer que andamos aqui todos à procura, todos, quer dizer, andamos, esse meio anda à procura de ser o primeiro. E ser o primeiro às vezes não quer dizer que seja o melhor, mas foi o primeiro. Não interessa de que forma é que ele teve que ser o primeiro, mas é o que teve mais cliques. E publicidade, e depois as pessoas clicaram, e quando ouver, ou clicaram no artigo, aquilo apareceu lá, a publicidade, quer dizer, e depois a pessoa rejeitou a publicidade, a pessoa queria ler o artigo. Quer dizer, e isso é o que interessa. Mas é tão rápido e se alguém já entrou numa redação, ele é focado naquilo, eu não, eu consumo esse jornalismo, infelizmente, porque aparece, é impossível, aparece na nossa cara constantemente, mas eu sei ver a diferença, eu sei e avalia-se tão facilmente, não é? Quando uma coisa passa a ser... Uh, uma propaganda com alguma coisa que nós às vezes nem percebemos o que é, mas aquilo tem um impacto tão grande digital nós já estamos a levar com aquilo e de repente já somos peritos na, na, naquele tema mas acredito que há uma desvalorização sem dúvida alguma criada pelo meio digital hum, por isso é que é importante haver tudo o que seja hum, mas as pessoas têm, também as pessoas são inteligentes e fazem essa triagem mas tal como existe como a televisão tem que mudar os, jorna os jornais têm que mudar, os jornalistas têm que mudar têm que mudar uh, e todos, e as pessoas precisam de uma profissão e ter um trabalho e ter um emprego uh, e às vezes não querem dizer que sejam apaixonadas por aquilo mas também não andamos aqui a nadar uh, uh, em trabalho e ofertas e está toda a tatuagem a ganhar super bem mas era bom que todos os jornalistas fossem tivesse, não, não fizessem só porque lhes estão a pedir e porque querem um clique e, e imporem-se, olha... Uh, isto não está correto. Quer dizer, é aquela coisa. Uh, eu não vou fazer isto porque não é correto e eu, eu estou a passar o meu nome para uma notícia que, não, que é só um clique. Quantas vezes? isto não sei quem sei o que mais vai lá e é uma notícia de porcaria. O título é que é incrível e chamativo. Pois o conteúdo é fraco. As pessoas estão a ser enganadas constantemente. Em prol de publicidade, de dinheiro. Não faz sentido nenhum. Mas depois existe outro lado das pessoas que. Eu não consumo televisão, mas eu quero ver aquele programa. Eu não consumo revistas, mas eu vou comprar aquela revista. Não é? Eu não consumo notícias... Eu não consumo notícias, mas eu vou... Eu sei exatamente qual é o meio que me dá mais credibilidade naquela que eu quero ler. Ah, eu vi isto aqui, mas quem é que escreveu isso? Hum, espera, deixa lá ver. A televisão tem um impacto no teu jornal, muito grande, do que acontece no mundo e que passa a ser uma verdade, não é? Eles estão-nos a passar o que eles sabem. Agora com os vírus e tudo mais nós ficamos assim meio confusos que há tanta informação, há tantas piadas sobre isso até que as pessoas ficam baralhadas Mas acredito que, como em todas as profissões, o jornalismo está a sofrer muito com o digital Muito digital, porque entretanto se um jornalista há 20 anos estudava, pesquisava, investigava, ia, comia, fazia Hoje em dia tu estás sentado e tu vais sem sair do teu lugar tu experimentas sem nunca ter comido e tu tu tu tens uma opinião sem nunca ter pesquisado por isso esse jornalismo já não é preciso havia aqueles jornalistas que metiam a mochila e iam investigar não sei o quê tu estás aqui estás na Índia a fazer a falar sobre uma coisa que percebes? isso é o um jornalismo hoje em dia mas ainda existe né National Geographic e essas coisas que ainda vão estás a ver tem uma temática acredita nisso